What's up, guys? E bem-vindo ao primeiro episódio do podcast aqui no canal. Eu tenho aqui a Michelle do A Gringa Agora Sou Eu como a minha primeira convidada no podcast. Bem-vindo! Oi, galera! <risos> Tudo bem? Tudo! E você? Bem também. Eu estou muito ansioso para gravar esse primeiro podcast. Como eu falei, vai fazer parte do, do meu canal. Uh, na frente, para frente, então eu estou bem ansioso. Ah, eu também. É. Uh, bom, vamos falar primeiro sobre como a gente se conheceu. Ok. Eu acho que vai ser interessante para, tipo, os fãs, os maiores fãs dos nossos canais. Um, e também é uma história muito interessante muito poética. É, também. eu adoro nossa história. <risos> eu vou deixar... Primeiro, você quer falar um pouquinho sobre você? Sobre mim? Quem, quem você é? Ok. Quem a... é a Michelle Quem é a Michelle é a, a Michele é incrível. A... <risos> Não, a... Bom, eu sou a Michele, avance, Roxbury. Uh -huh. Agora eu tenho o sobrenome do Brian também. É, tenho 26 anos, moro nos Estados Unidos, mas sou do Brasil, Curitiba, para aqueles que não sabem. Uh, sou formada em Relações Internacionais, então eu sou uma internacionalista, o que eu amo muito. Eu trabalho para Anistia Internacional, que é uma organização de direitos humanos internacional. É, eu... não sei. Eu amo ler, adoro ler e assistir filmes, <risos> eu adoro, tipo, ver outras histórias e conhecer outras histórias e me emergir nelas. Uhum. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer de passatempo e também passar tempo com meu marido e ah. com meu cachorro. E é. você faz vídeos no YouTube também? É, eu também, <risos> também sou uma YouTuber, é, o meu canal é a Gringa Agora Sou Eu, uh, em que eu falo sobre a minha experiência de morar aqui nos Estados Unidos, é, como uma brasileira, quais são as diferenças do Brasil e dos Estados Unidos, questão de comida, cultura, é, inclusive assuntos mais sérios sobre discriminação e, enfim, um monte de coisa. Até acabamos de gravar um vídeo para o teu canal também, falando é. sobre as eleições aqui nos Estados Unidos. É, então se vocês quiserem, vão lá dar uma olhadinha. É, eu apareço em vários vídeos também. É. <risos> isso é algo que está faltando no meu canal recentemente é você como uma convidada eu fiz aquele vídeo com Sharad eu sei muito mas legal. foi foi diferente né é, é. foi um vídeo diferente você foi tipo você só foi uma atriz é. naquele vídeo que merecia Oscar <risos> Aquele vídeo foi muito bom. Vamos combinar, né? Foi! Foi acho que um dos meus preferidos. Eu amei muito. É. E, bom, vamos falar depois sobre como tá indo você morando aqui nos Estados Unidos e seu trabalho aqui. Uh, mas vamos cantar essa história de como, como chegamos aqui hoje em dia, porque... Dependendo de quanto tempo vocês estão assistindo o canal, o canal da, da Michelle, vocês não conhecem muito da nossa história, é. não falamos muito sobre sobre isso, tipo, os primeiros meses que a gente ficou namorando é, eu tenho. Distância. O meu primeiro vídeo do canal fala um pouquinho sobre a nossa história, mas eu acho que é só isso, então é. não tem muito mesmo. Uhum. Bom, como... Ou por que, primeiramente, por que você foi para a Ásia? Ah, tem tanta coisa aí para contar! E, é. e eu deveria falar primeiro que a gente se conheceu na Ásia, por isso eu fiz essa pergunta. É, exatamente, em Taiwan. É, tem vários motivos, começando... Bom, o primeiro é, eu fiz intercâmbio na França em 2011. Eu fui para lá por seis meses para estudar francês, é, e para morar num outro país, meus pais... É, muito obrigada a meus pais, eles conseguiram me possibilitar isso, que é uma coisa incrível, que todo mundo que tem acesso eu realmente recomendo. E quando eu voltei para o Brasil, dessa viagem, eu já voltei pensando quando que eu ia fazer outro intercâmbio. Eu, eu me apaixonei tanto, mesmo com experiências ruins que eu passei na França, eu queria viajar de novo, eu queria conhecer o mundo, foi aí que eu me, eu já gostava de viajar, mas foi aí que minha paixão realmente... Cresceu muito, eu viajei muito sozinha quando eu estava na Europa e eu vi que era possível viajar sozinha. Eu não preciso estar com a minha família, amigos ou com um cara. Eu mesmo sendo mulher, eu podia fazer tudo que eu queria e viajar sem ter medo de nada. Eu queria conhecer outras culturas. E aí eu comecei a pensar para onde eu poderia ir. Meu primeiro plano foi Estados Unidos, porque eu também queria aprender inglês. Eu comecei a estudar inglês com 18 anos. É, logo em seguida eu fui para França para aprender francês. Então eu tava. Meu inglês era muito ruim. <risos> então, eu fiquei, eu estudei muito inglês durante um ano e meio, enquanto eu estava no Brasil é, estudando, eu fazia relações internacionais. Eu estava trabalhando para juntar dinheiro, para poder viajar de novo, e estava estudando inglês um monte para já poder sair com uma base. Então, eu comecei a pensar em vários países, pensei nos Estados Unidos, é, mas a oportunidade que eu tinha que não deu certo. E aí, por que, que eu pensei na Ásia? Por que que eu decidi ir pro outro lado do mundo? Conta. É, na verdade, isso envolve um pouco meus namorados. <risos> Vixe. Tô ligado. É, ele me introduziu um pouco à meditação e budismo na época. A gente não era nem mais namorado, a gente era só amigos e ele me introduziu a isso e eu comecei a frequentar um pouco alguns centros budistas e nu nunca fui budista no, no, Brasil. no Brasil nunca fui budista nem nada mas eu gostei um pouco da filosofia deles eu queria aprender mais, estava gostando de meditar e aí me surgiu a ideia de por que não ir para a Ásia que eu descobri que era um, a maioria dos países lá são baratos então era só caro chegar até lá e eu queria aprender mais sobre o budismo praticamente eu queria saber mais sobre meditação mais sobre essa religião é, e aí eu descobri a Ezek que foi o programa com o qual eu fui para lá, é um programa voluntário que você faz, você paga um valor risório, assim, risório, mas não é um valor caro comparado a outros tipos de intercâmbio, e você faz trabalho voluntário morando na, na casa de uma família. Então eu achei que seria uma oportunidade perfeita para conhecer sobre culturas, ser obrigada a falar inglês todos os dias e ter a chance de aprender um pouco mais sobre o budismo. Então você foi para a Ásia estudar? E melhorar seu inglês. Exatamente. É que lá também não tem brasileiro. Esse é outro motivo. Quando você encontra brasileiros, que foi o que aconteceu na França, eu me ferrei porque eu acabei falando português muito mais do que eu deveria ter falado, em vez de francês. Uhum. Falei, na Ásia não tem brasileiro. Não. Quase não tem. Não. Até é muito difícil para brasileiros uh, conseguir um visto, uma vista... Um visto. Um visto para Taiwan. Para Taiwan é difícil mesmo. É. Eu usei o meu passaporte belga uhum. para conseguir para Taiwan, porque realmente... Mas outros países nem tanto. É. É. E se vocês têm curiosidade sobre isso, é porque Brasil não reconhece Taiwan como um país. É. É, só faz... Para o Brasil, Taiwan é faz parte da China. É, e o Brasil faz isso porque as relações comerciais Brasil e China são muito importantes para o é. Brasil. Algo que eu aprendi quando eu estava em Taiwan também. É. Eu não sabia, mas é, é muito, muito, quase impossível para um brasileiro conseguir até uma, uma um visto para, tipo, fazer turismo. É, é, é bem difícil mesmo. Uhum. Então, eu tive sorte que eu tenho dois passaportes, então eu consegui usar o meu belga para isso. E é, usei meu brasileiro para outros países. Eu via qual que era mais fácil usar, praticamente conseguir o um visto sem ter que pagar muito. Você Alguns... ajudou bastante. Nossa, muito. Inclusive, é. vir para os Estados Unidos, quando eu vim para cá a primeira vez com você, eu usei o meu passaporte belga, porque eu, não precis... eu só precisei fazer meu visto online e pagar tipo 15 dólares. É. Infelizmente, mas é. me ajudou. Bom, então você chegou na Ásia. Cheguei na Ásia e foi um pouquinho, uh, foi um pouco engraçado, porque você chegou pensando que você ia fazer alguma coisa, um, algum projeto e você chegou numa fazenda de, de peixe. Pois é, eu me esqueci. Pela EZ, que você pode meio que escolher onde você quer trabalhar, você vai fazer a entrevista e aí se você for aceito na entrevista ou então por e-mail, cada lugar é diferente, eles vão te aceitar, fica lá e vão achar uma família pra você. Uhum. E eu fiz isso em Taiwan e o programa era pra eu ensinar a cultura brasileira pra crianças de 4 a 8 anos. Uhum. Eu achei super legal a oportunidade, era uma escola pública, falei, sensacional. É... <risos> e aí quando eu cheguei no aeroporto, a menina que trabalha pra Ezek, que era responsável por mim durante meu tempo em Taiwan, me buscou no aeroporto e ela me levou pra casa da família onde eu tinha que ficar. E, gente, quando eu cheguei, eu... eu cheguei numa fazenda de peixe. Eu cheguei, gente, foi... E, assim, eu, eu não sabia o que fazer. É... O horário que o Brasil era muito diferente. Eu comecei a mandar e-mail pro pessoal do Brasil, da IESEC, tipo... O que tá acontecendo? Onde que eu tô? Eu tava no meio das montanhas, do mato, no meio de nada. E aí eu descobri que eles estavam lá pra me ensinar sobre peixes. <risos> <risos> e me ajudar na fazenda e na cozinha é, No fim, assim Eu adorei a família que eu tava junto lá Eu fiquei 10 dias com eles E daí eles me transferiram pro projeto certo Foi uma, um errozinho que eles tiveram Mas eu tenho contato até hoje com essa família é, é, eu... E não foi 100% ruim Porque eles tinham um restaurante também Aham né? uhum, E daí eu só comia comida muito gostosas <risos> Bom, e depois da, da fazenda, você se mudou para Taipei, ou perto. É, era a cidade em volta, né, de que Taipei. É, que é a capital de Taiwan É. E eu estava morando... Bom, deixa eu explicar um pouquinho porque eu fui, eu fui é. para a Ásia. É, eu tinha uma namorada e a gente, tipo, quebrou, terminou, né? E daí, uh, naquela época, eu acabei de se formar da faculdade, uh, mas eu não consegui nenhum trabalho. Eu fiz várias uh, entrevistas que eu achei eram trabalhos mais, tipo, embaixo do meu nível de... De educação. De é. educação e tudo. E eu, sei lá, eu fico... Fiquei meio, tipo, triste o tempo todo e eu, eu precisei mudar alguma coisa E eu sempre tinha essa ideia na minha cabeça para ir para a Ásia, talvez, ensinar inglês Então eu fiz um curso para conseguir um, tipo, certifica certificado, certificado é, Para ensinar inglês para as pessoas que não... os não nativos de inglês Consegui um trabalho em Taipei e eu fui lá. É. <risos> é? E eu cheguei lá e naquela época Tinder era a coisa mais bombada. Nossa, tava eu nem usava no Brasil. Bombou tipo quando eu tava... Na, na época que eu tava indo pra, é, pra Ásia. já tava tipo fazendo muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Porque eu usei, eu fui em alguns <risos> eu não sabia disso! aqui antes de ir pra Ásia. É... Mas você falou que não era uma, tipo, grande coisa no Brasil eu Tava fiquei... se tornando grande no Brasil. É. Tipo, foi bem na época que eu fui, que foi mais ou menos setembro de 2013. Era a época que começou... Minhas amigas começaram a falar sobre Tinder e todo mundo tava falando sobre Tinder. Daí eu falei, ah, vou baixar, né? É, mas Vai eu, que dá certo. Eu acho que não é a única, tipo, rede social ou aplicativo que demorou para chegar no Brasil. É. Porque a gente tava falando um dia sobre... Eu, uh, eu comecei a usar Facebook em 2008. É. No Brasil ficou popular em 2011. É. Tipo, algumas pessoas já começaram em 2009, 2010. É. Mas ainda era muito pouco. Era mais pra quem tinha amigos gringos, pra poder uh -huh. se conectar. E daí foi aí que em 2011 ele explodiu no Brasil. É. Mas eu acho que tipo essa regra de tecnologia ou aplicativo chegar no Brasil não é assim mais. Eu não, acho, eu não. acho que não. Eu acho que no momento que algo faz sucesso aqui... Vai para o Brasil. É. Ah, o Twitter, o Instagram, todos yeah. esses já foi meio que ao mesmo tempo. Yeah. É que a gente tinha outro, né? O Orkut no Brasil, em vez do Facebook. Então, muita gente demorou para fazer essa transição. Porque a gente já tinha uma yeah. mídia social que fazia muito do que o Facebook fazia. Uhum. Então, muita gente ficou pendurada ainda no Orkut por muito tempo. E, aí, e foi bem isso, eu criei Facebook porque quando eu fui para a França eu comecei a conhecer um monte é. de, de gringo que só usava Facebook. Uhum. E aí foi aí que eu fiz a transição, porque eu estava, é. não, Facebook é só para gente chata, sei, sei <risos> lá, eu tinha essa impressão. E aí no fim eu fiz também. É. Bom, uh, quando eu cheguei eu já tinha o um aplicativo no meu celular e eu comecei a dar uma olhada, mas não era muito popular ou comum. Em Taiwan também A cultura lá é um pouco diferente também Não é, é... Esse tipo de coisa Por exemplo, se seus pais Taiwaneses descobriram Que você estava usando Tinder, Tinder. É. Seria... Eu tinha muitos amigos lá em Taiwan Que tinham muita dificuldade Em começar a namorar Uma mulher de, de Taiwan é... Tipo, eles querem te namorar Mas eles não querem elas são mais reservas é, com as coisas de família uhum. um, para você morar junto como namorada é muito difícil os pais muito. não aceitam você tem que casar primeiro para morar junto uhum. é, enquanto... e é pior quando você tá namorando um estrangeiro também é pior ainda é. <risos> para a família então um, enfim não não tinha muito mulher lá usando nossa, tinha é muito cara usando. Aham. É? Uhum. Muito cara asiático usando. <risos> que engraçado. Bom, quando eu vi seu, sua foto pela primeira vez, eu pensava, tipo, ah, ela é linda, parece interessante, uh, mas eu pensei que, eu pensava que você... Era dos Estados Unidos. De um estado que se chama Michigan. Não sei porquê, isso veio na minha cabeça. Tão específico! <risos> Mas você é. não parecia brasileira para mim. É, é que. Claro, eu acho que quando as pessoas me veem, elas não pensam a primeira coisa, ah, ela é brasileira. Né? Não é uma hoje coisa que. Hoje em dia, vem na eu. Tipo, se eu fosse te conhecer hoje em dia. É, porque você sei, morou diferente. no Brasil e tudo, mas pra pessoas que não conhecem muito, é. tipo, muita gente quando me vê, primeiro acha que eu sou europeia, essa é a primeira, e geralmente do leste europeu, inclusive, a maioria acha que eu sou eslovênia, russa, sei lá de onde, a maioria acha que é do leste europeu, se eu falo não, eles tentam... É porque o... você é tão linda. <risos> Obrigada. Se não, eles acham oeste europeu, se não é americana e depois brasileira. É. Tipo, vai muito assim. E depende também. Tem gente que tem amigos brasileiros e já conhece mais o Brasil. Tem alguns que acertam de primeira, que eu sou brasileira. É. Então, depende do quanto que conhece. E quem, quem veio falar para outra pessoa primeira? Eu. <risos> eu mandei um hi. Ah, você, você mandou hi e eu respondi. E daí, três dias passou e não... você não respondeu nada. <risos> o Tinder não me notificou que ele falou comigo e eu parei de olhar no celular, eu prometo. Só que na época eu falei pra ele, eu não queria dizer isso, né? Eu falei, ai meu celular estragou, eu só consegui arrumar hoje. <risos> eu lembro até hoje que eu falei isso pra você. Mentira, começou o <risos> relacionamento com uma mentira. mentira. Bom, deixa eu falar o que, que eu achei de você. Ok, no Tinder. Lá. Eu, passando no Tinder, é, eu vi a foto dele e eu achei ele muito, tipo, bonitinho, assim. Eu falei, ai, olha que fofinho, bonitinho, não sei o quê. Mas o que mais me chamou a atenção nele foi uma foto que, amor, você vai ter que colocar aqui essa foto. Vou colocar. Ele com os braços abertos e tem um gorila desenhado atrás. E eu achei, cara, esse cara parece ser uma pessoa muito engraçada. Ele parece ser uma pessoa super divertida... E, tipo, alguém que seria muito legal passar um tempo junto e... Claro, né? Se algo mais acontecesse, era lucro. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei... Cara, se não dá nada, deve ser um cara muito legal para ter um amigo aqui enquanto eu tô em Taiwan. Tipo... E aí eu curti a foto dele, baseada... Foi essa foto que me convenceu <risos> a, te... a curtir, assim. Foi bem engraçado. É... Bom, é... eu vou falar que aquela foto... Aquela foto foi tirada num, num encontro com mini ex. Obrigada, ex-Brian. Então, então foi ela que tirou a foto. Um, bom, e ficamos conversando um pouquinho e resolvamos fazer um encontro. Bom, vamos combinar. Fui eu que chamei ele para sair primeiro também. É. E não é que a gente estava procurando namorados hum. ou namorada? Não, eu estava lá por só mais seis semanas. É. Então, nós dois estávamos querendo conhecer pessoas. Foi só, foi só isso. É. E talvez alguém para uns peguinhas, mas nada mais do que isso. Um quê? Uns peguinhas. Spag spaghetti? <risos> Make out. Ah! <risos> Mas, se não, era mais pra, tipo, ter alguém Pra sair, é. enfim Sei lá Porque eu tinha algumas amigas lá Mas eram, elas eram todas um pouco mais velhas do que eu Eu, na época, tinha 21 Elas tinham quase 30 é. Então eu e tava por, procurando alguém O que foi nosso primeiro encontro? Ah, A gente só passou pela cidade, né? É, primeiro que eu, Gente, eu fui atenta Eu marquei pra gente se encontrar num lugar público Porque e eu fucei ele no Facebook pra caramba, pra ter certeza que era uma pessoa de verdade. Sei lá, eu tava em outro país, é, encontro é, não, de internet. É, é verdade. É, e... E, e quando... você chegou com a sua mãe? Não, aquele não dia a... não. Não não foi? Esse foi o segundo encontro. Ah, ok. É. Okay. Outra história. Mas é, e quando eu vi pela primeira vez, eu achei que ele era bem mais lindo do que nas fotos. Eu fiquei... Nossa, dei sorte. E mais alto também. Né? Mais alto, aham. Uh -huh. Nossa, é. meu primeiro pensamento foi: meu Deus, ele é muito lindo, tô com muita sorte. Espero que algo aconteça. <risos> <risos> <risos> e foi engraçado também porque você deu beijo na minha rosta. No meu rosto. No minha, minha, minha rosta. Meu rosto. Meu rosto. É. É. E eu fiquei tipo: nossa, esses brasileiros, gente, olha. Olha. Gente, eu dei a impressão errada sobre as brasileiras. Desculpa, meninas. Me apaixonei rápido, rápido para você. É, foi também. depois do, tipo, terceiro encontro, eu já tava te amando. Tipo, eu... <risos> realmente, gente, foi... Eu acho para você também, né? Foi, foi muito rápido. Foi algo diferente uh -huh. que eu nunca encontrei antes. Não, foi... É, sei lá, foi, era uma conexão, eu acho que quando a gente tá viajando e por a gente saber desde o começo que eu tava meio que indo embora, uhum. a gente foi tão verdadeiro com o outro, a gente foi quem a gente era, foi sincero, é, a gente sabia que eu tava indo embora, então as coisas moveram um pouco mais rápido também. Uhum. E eu acho que é diferente do que se a gente morasse na mesma cidade pra sempre. Eu acho que teria demorado talvez um pouco mais tempo. É. é. Mas quando você tá viajando, você é tão verdadeiro a quem você é. Que, é, a gente sempre fomos nós é. mesmos e foi... Foi fácil. É que foi tudo tão fácil é. com nós dois, né? Foi. E daí a gente meio namorou por seis, cinco seis semanas. Se... Desde o primeiro encontro até eu fui embora, a gente saiu por seis semanas. É. É. E daí, uh, no, no seu último dia, ou última noite, a gente foi para uma balada uhum. e ficamos um pouquinho bêbedos. Só um pouquinho. <risos> um, e, ó, oh, vamos contar essa história, é a minha história preferida daquela época sobre a Michelle. Porque ela me convidou num encontro com outro cara e ela quebrou o coração desse cara feio, quebrou rude. Gente, não foi de propósito! Deixa eles decidirem. Ok, vou contar. Conta certo. Bom, ela me convidou para sair com um grupo de amigos. Né? É. Grupo de estrangeiros. É, mas... que eu nem conhecia. Não, e foi uma misturada também. Foi, uh, tinha alguns taiwaneses também. É, e tinha tipo argentino, francês, é. sei lá. Enfim, junto. a gente, tipo, encontrou antes da ir, de ir para a balada. E o plano era para encontrar outras, outras pessoas no metrô, tipo, na estação de metrô, uhum. perto da balada. E chegamos lá e tinha um cara, não foi um grupo de amigos, foi esse cara só. E ela chegou comigo e o cara dele foi tipo: foi de uma sorri um sorriso para. Realmente, ele perdeu uma parte da alma dele daquele dia. É que a gente encontrou depois todos os estrangeiros, mas ele era da Dayazek, ele era outro um dos caras também que... Ele achou 100% que era um encontro so, é, só que você. Só que eu não sabia. E ele falou, ah, convida suas amigas, seus amigos, convida quem você quiser. E eu falei, eu ainda comentei pra ele que eu, eu tinha... Isso significa outras meninas. Eu sei, mas... Só é... para você entender um pouquinho sobre homens. Gente, eu super desligada, porque ele falou, ah, é, vamos sair pra balada, conheço os estrangeiros, convida também seus amigos, não sei o que. Eu falei, ah, eu tenho também amigos estrangeiros, vou convidar as meninas e as pessoas que eu conheço, sei lá. É que em, em inglês, quando você fala friends, não tem tipo masculino ou feminino, então pra mim eu tava falando friends, friends, friends. E ah. aí eu levei o Brian, porque eu falei, dá né? Tô saindo com o Brian, quero que o Brian vá junto. Eu Mas eu não me liguei. Eu nunca vou esquecer o cara daquele Tadinho. menino. Eu nem percebi, gente. Eu tava olhando pro Brian só. Ah. É. E tinha um uma argentino também? Tinha, tinha um argentino. Que tava tentando... Dar em cima de mim, né? Dar em cima de você. Eu ganhei. Eu ganhei. Disso aquela foi a primeira noite que o Bray disse que estava se apaixonando por mim é. foi o mesmo dia que eu pedi para você ser minha não não foi, uh -uh. foi isso foi um pouquinho antes é. mas eu pedi <risos> para você ser minha namorada a gente não sabia planejamos uma viagem quando você estava em uh, Tailândia é a gente ó só para vocês terem, entenderem a, a timeline a gente se conheceu finalzinho de outubro eu fui pro Vietnã comecinho de dezembro e eu tava indo pra Tailândia final de janeiro, começo de fevereiro. Então a gente combinou de se encontrar, tipo, no começo de fevereiro na Tailândia. Esse era o plano, né? Uh -huh. Então a gente ia ficar dois meses sem se ver. E é, a gente não. A gente tinha combinado essa viagem, mas a gente ainda nem era namorada e namorada. Uh -huh. A gente só falou, ah, vamos ver se vai dar certo. E se a gente não tiver mais junto até lá cada um viaja sozinho porque a Tailândia é muito legal de qualquer jeito é. esse, esse era o plano foi e quando você saiu de uh, Taiwan minha uh, meu amigo estava fazendo uma viagem pela Ásia também e te veio no aeroporto e você estava chorando e me contou que ele falou que queria tipo ele esperava que a gente poderia Tipo, se Não encontrar. Dá certo. Ah, tá. mais uma vez ou depois. É. E deu certo. É, e você é, você me pediu em namoro, tipo, um ou dois dias antes de eu ir embora. Uhum. E a gente já sabia que a gente ia se encontrar de novo, mas daí você oficialmente me pediu em namoro, bêbado. No dia seguinte, gente, eu tinha que falar, você lembra do que aconteceu ontem? Só pra ter certeza que ele lembrava, né, gente? Sei lá. É. Mas ele lembrava, sim. E foi difícil fazer isso, tipo, eu tava começando meu tempo, minha nova vida em Taiwan e você tava viajando ainda, então a gente não tava numa situação muito, muito fácil para fazer não. isso. É, porque a gente saiu por seis semanas, daí a gente ia ficar dois meses sem se ver. É. Tipo, só falando por Skype. Graças a Deus o Skype existe. Obrigada, Skype. Você não faz ideia é, do gente quanto você ficou ajudou. ficou horas, todos os Tô, dias. Mínimo uma hora por dia. É. E daí o dia inteiro mandando mensagem um uh -huh. pro outro. É. É, eu lembro. <risos> <risos> e eu tava um pouco cimento também. <risos> é, o Brian era... Hoje em dia ele não é, mas naquela época, gente, ele era tão ciumento comigo. Mas isso é a culpa das minis ex-namoradas. Que te zoaram. É. Um pouquinho. É. é. Mas depois de um tempo ele aprendeu que eu não ia fazer nada com ele. É, eu aprendi isso. Ela aprendeu que eu também não ia fazer é. nada. É, e aí. Nossa, é, daí passou dois meses, a gente finalmente se viu na Tailândia uhum. comecinho de fevereiro. Passamos apenas uma semana juntos, porque era o tempo que você tinha de férias, né? É. E foi é, uma semana incrível, foi uma semana maravilhosa. Foi, né? Foi muito bom. É. E foi dali, na verdade foi durante o meu tempo no Vietnã, nas conversas de Skype, e nas ligações e mensagens, que aconteceu pra nós dois que a gente sabia que a gente foi feito um pro outro, e que a é. gente queria tentar de tudo pra ficar junto, né? É. Foi tipo, no meio daquelas... Foi a primeira vez que a gente falou eu te amo um pro outro, foi uhum. pelo Skype. E você me convidou pro casamento da sua irmã, que ia ser em setembro nos Estados Unidos. Uhum. É, então foi aí que virou bem sério o negócio e a gente sabia que é. valia a pena tentar o máximo possível, né? É. nossa Nossa, sei nosso relacionamento sobreviveu pelos primeiros meses morando muito longe da outra. Uh -huh. é, depois disso foi, foi fácil saber que qualquer coisa a gente ia fazer para ficar juntos. Uh -huh. Por isso eu fui para o Brasil. Uh -huh. Porque eu não tinha eu não queria ficar longe de você mais. É, e eu tinha que voltar porque eu ainda tinha um ano e meio de faculdade para uh -huh. terminar. E eu jamais iria não Mas terminar a minha eu faculdade. Eu também queria. Eu tava querendo ir para South América. América, América do, do Sul. Sul. É. Hum. Então, foi uma escolha fácil. Daí, fui para o Brasil. <risos> foi para o Brasil. É. Moramos e... juntos lá. Eu aluguei. Bom, primeiro eu veio com a uh, visto de estudante. É. Então, eu estava estudando português pra caralho. <risos> <risos> E, uh, é, fiquei lá, aprendeu, aprendi, meio aprendi, de repente, <risos> português. É. é, gente, ele foi pro Brasil, você não falava nada, não, né? Eu lembro que eu estava fazendo, eles me a uh, fazer prova para entrar na escola de pra português. Para ver teu nível. Para meu, ver meu nível eu lembro que eu tava, tipo, escrevendo espanhol na prova, tipo, o, os pedacinhos de espanhol que eu sabia. É, ele começou a gente no nível zero. Eu dei, eu dei a prova para o cara e o cara olhou rapidinho, tipo, ok. Começando da palavra oi. Tudo bem? É, ele, ele realmente foi muito corajoso, porque ele não falava nada de português, e eu, ele foi. Eu não sabia nada sobre o Brasil. É. Eu sempre vou lembrar, uh, no caminho do aeroporto para a tua, tua casa, seu pai estava me falando algumas coisas que eu acho que todos os estrangeiros precisam saber sobre o Brasil, sobre a segurança, como... Como é que é? Lá? Nossa, é, foi nossa primeira conversa e foi bem, contigo. Bem pesado. É, tipo... E foi tipo, não se assuste, mas é que a gente tem que falar isso é. pra você desde o começo. É. Que é. Que era só do tipo: é, não caminhe sozinho de noite. É, não, se alguém né, for te roubar e pedir teu celular, entrega, não tenta, mesmo que seja pessoas mais novas. É, é muito arriscado você se defender Porque você nunca sabe a situação que as pessoas estão é. É, Então Materiais a gente sempre compra de novo né? Então, ensinando assim como ter um pouco De bom senso no Brasil e como ter Certeza que ele ia estar seguro Porque a gente, meu maior medo, assim, ele tinha ido pro Brasil Por mim Se alguma coisa acontecesse com ele E durante todo o tempo que ele tava lá é, Foi uma preocupação que era 24 horas por dia Tipo, se alguma coisa, alguma coisa acontecer Com o Brian, o que, que eu vou Sério? Sempre, tipo, eu ficava aqui, o que eu vou falar pra mãe dele era nossa, era a minha preocupação número disso, um. Porque eu não eu não vivi, vivia assim, é, quando é... eu tava no Brasil. Eu, eu sabia que, bom, eu é a, a, a realidade, nossa. É. Mas, e... ao mesmo tempo, eu tava morando lá eu não queria, tipo, ficar em casa fazendo nada... Com medo de sair da é. rua. Não, e assim, não é nem que eu sou super medrosa. É porque logo antes de ele se mudar para o Brasil, a ex-namorada do meu irmão foi assaltada a duas quadras da nossa casa. Levaram o um carro dela. E alguns meses antes, meu irmão foi assaltado perto da nossa casa também. É, levaram o um celular e o um tênis e não sei o que. Ele e o meu primo... Então, é, e não que eu morava num bairro super perigoso, nem nada, mas essas coisas às vezes acontecem comigo, graças a Deus nunca aconteceu nada, né, eu tenho muita sorte que realmente nunca passei por um, uma coisa dessa, mas eu tenho familiares, amigos, e era o meu medo, né, ele sendo uhum. estrangeiro, não falando português, alguém abordá-lo pedindo as coisas, ele não entendeu o que estava acontecendo, e é, depois de um tempo ele falar português, era melhor... Mas era um medo que eu queria, que eu tinha, que você tinha ido lá por mim. Eu não queria que nada acontecesse com você Nossa, enquanto você estava lá. eu não lá. sabia. É, eu me preocupava bastante. É, e depois de morar no Brasil por algum tempo, eu consegui um trabalho aqui nos, nos Estados Unidos, em Fort Collins. E me mudei. Eu estava aqui, na verdade, para o funeral. Ah, Você veio antes para o funeral da sua avó? Aham. Uhum. E eu fiz aplicação para esse trabalho. Voltei para o Brasil, eu tinha que fazer entrevista para o trabalho pelo Skype. É. E depois eles falaram que eles queriam que eu fosse para os Estados Unidos para fazer uma entrevista cara a cara. É. E era tipo, eles pediram para ele fazer... Bem no dia que ele já tinha a passagem comprada pra chegar no nos Estados Unidos, né? Daí você pediu pra fazer, tipo, no dia seguinte uhum. ou algo assim, né? E aí... Mas na época eu ainda tava fazendo faculdade. Ele, você veio em novembro. É. Eu terminava a faculdade em dezembro. E aí eu vim pra cá em fevereiro. Eu decidi que eu ia passar o Natal, é, ano novo com minha família. Eu precisava esperar pra minha colação, porque eu não podia sair... Né? Se não, eu não me formaria se eu não participasse da minha colação Era a regra da faculdade Então eu tive que esperar até fevereiro Pra eu fazer minha colação, receber o meu certificado Tudo de que eu tinha me formado E eu vim logo em seguida É? É, né? comecei em moramos fevereiro. com distância de novo por, por três meses E foi os três meses mais difíceis para a gente ir Foi, nossa é. Porque foi o tempo mais longo que a gente ficou sem se ver Uhum e a gente já tava, como ele morou no Brasil, a gente tava tão acostumada a estar tá perto um do outro. É. Que foi, é, foi difícil. E foi difícil para você, porque eu não tava no Brasil mais, mas também foi difícil para mim, porque eu tava começando a nova vida minha nos Estados Unidos e você não tava lá. Foi difícil. Foi, é, é e ele tava numa outra cidade sozinho, uhum. então você passava todas as noites sozinhos, é, é. Realmente. Eu ainda tava me divertindo um pouquinho no Brasil, porque eu tava de férias já, é. eu não tava mais trabalhando, não tava mais estudando, e era férias de verão, então eu aproveitei para viajar muito, eu fiquei muito tempo com os meus avós, com os meus pais, com os meus amigos, eu tava fazendo coisa quase todo dia para aproveitar esse meu finzinho de vida no Brasil, porque eu tava vindo para ficar. E você chegou nos Estados Unidos e não ficou mais fácil, porque... <risos> Começou Não. um processo que só acabamos de terminar, tipo, esses últimos três meses com o é. seu green card Foram quase dois anos desde que a gente começou é. a juntar tudo Mas entre três meses que você estava aqui, é, foi tipo a última prova, eu acho, para a gente ser realmente a gente deveria se casar é. E passamos pela prova. É. E casamos. Noivado. Mas no papel, né? É. E isso foi para te ajudar a se acostumar para os Estados Unidos, para a gente ter mais certeza sobre nossas vidas e nossa vida juntos. É, exatamente. Um, então começou o processo em, nossa, qual... Mês? A Era... gente mandou os papéis em setembro de 2016, mas a gente começou a juntar a papelada e ir no médico fazer exame e tudo em, tipo, julho de 2016. É. E só recebemos, ou, ou você recebeu seu green card só... Em agosto em de agosto. 2018. Em agosto. É. Foi uma coisa atrás da outra. É. é, um monte de coisa que foi dando errado e... E eu não sei por que, que demorou tanto, eu tenho várias amigas aqui que estão com green card que receberam em menos de um ano, em questão é, de seis meses. É muito estranho o nosso processo. É, eu não sei por que, que aconteceu isso, é. mas vencemos. É, vencemos <risos> e agora você está trabalhando, mas você ficou quase dois anos sem trabalhar, sem fazer quase hum. nada, I mean... Você tinha seu canal, você começou a fazer vídeos nesse tempo, mas foi é. difícil para você e foi difícil para mim ver você, porque você é uma pessoa com muita energia para fazer coisa, muito muita positividade para muita energia, é. É para fazer coisa então eu, eu vi, eu percebi que você não estava... Não estava triste, mas tinha algo mas faltando um na sua é, vida. é. Foi assim. E eu sabia que era um momentário. <risos> e eu estava muito feliz de estar aqui com o Brian, é lógico. É, e eu tentei me ocupar o máximo possível. Eu fiz curso online. Eu tentei melhorar meu francês e meu espanhol fazendo, usando aplicativos. É. É, eu comecei a fazer trabalho voluntário aqui nos Estados Unidos uma vez por semana. Comecei o meu canal, o Brian, por que você não começa um canal só seu, em que você fala, ocupa o teu tempo, né, faz alguma coisa assim, e foi, na verdade, ideia dele do porquê eu comecei o meu canal, e foi justamente porque eu não tinha nada pra fazer, e no fim eu, eu gostei muito de fazer, é, em 2017 eu fiz um blog, fiquei em 2017, eu postava três vezes por semana, então eu lia muito, gente, eu li livro que, olha, eu nunca li tanto livro na minha vida, eu amo ler, mas eu tinha muito tempo livre, Vi muita série. Nossa, muita série. <risos> e passava muito tempo daí falando com a galera do Brasil. Porque eu tinha tempo, eu ligava pra eles e ficava. Enquanto o Brian tava no trabalho. A gente pegou um cachorro. Então eu levava ele pra passear todo dia. Então eu tentei me manter ocupada. Mas era muito ruim não poder... Não poder trabalhar. Porque eu tinha acabado de me formar. Então eu já tava naquela... Mercado de trabalho. E não foi possível fazer Sim. isso por dois anos. E... E eu ficava muito em casa. Fort Collins é uma cidade pequena, não conhecia quase ninguém. Então, sentia muita falta de ter amizades, né? De ter amigos pra sair. É, e, e acho que esse que foi, na verdade, o mais difícil. É que eu não conversava com ninguém, além do Sim. Brian, praticamente. E do trabalho voluntário, uma vez por semana. Sim. Eu ficava muito sozinha. Uhum. E, é, essa parte foi... pegou. E faz, faz parte de porque eu desistir do meu trabalho também. Primeiramente era para, tipo, ir atrás do meu sonho de, de fazer vídeos aqui para vocês, mas uh, também foi porque tenho família aqui, tenho amigos aqui, uh, foi mais fácil para você conseguir trabalho aqui, você conseguir o primeiro emprego que você... Uh, tentou. É, primeira entrevista, mas eles estavam contratando todo mundo na época, então foi fácil. <risos> Não, mas mesmo assim, foi, foi muito bom para, para você. Nossa, foi, porque... Bom, agora minhas amigas foram embora, é. mas quando eu comecei o trabalho eu conheci um monte de meninas e meninos da minha idade, eu formei um grupo de amigas, que a gente saía regularmente e Mas... você estava falando com pessoas tipo o dia inteiro então você Nossa. você foi tipo você não estava falando com ninguém e de repente você estava tipo conversando com tipo fazendo Tendo, tipo, contato com é. as pessoas. É, porque meu trabalho era ficar na rua conversando com as pessoas sobre a anistia internacional e é. tudo. Então, é, eu conversava tanto com os meus colegas de trabalho o dia inteiro, quanto com várias pessoas na rua. Então, eu tava... Pra mim, era o trabalho dos sonhos. Eu, gente, eu tô sendo <risos> paga pra falar! <risos> tipo, e era você era tá muito bom. arrasando também nesse trabalho. Você então. já foi prometido... Promovida. Promovida. É, já fui promovida uma vez e já tô olhando pra ser de novo. É, para ser um diretor, talvez. Uma diretora. Uma diretora. <risos> talvez, hum. talvez, vamos ver, vamos ver. É. Mas é, é eu e, gosto e muito do meu que trabalho. E como é trabalhar aqui? Ah, eu, eu acho que o meu, onde eu trabalho é muito diferente de vários locais. Primeiro porque todo mundo que trabalha lá é muito novo. É um pouquinho mais velho de 30 ou mais novo de 30. Uhum. É, não tem ninguém mais velho que 40 anos no nosso trabalho. Então é todo mundo muito novo. É muita gente que se mudou para Denver e é o primeiro trabalho deles em Denver. Então é muita gente dos Estados Unidos inteiros, estrangeiros também. É, então cria uma cultura diferente. É uma cultura que aceita qualquer tipo de pessoa, de qualquer nacionalidade, identidade de gênero, cor de pele. É, então tem uma mistura bem legal lá no trabalho. E a gente faz um trabalho em que a gente tá na rua conversando com as pessoas... E quando a gente não tá conversando com o público, a gente se conversa entre nós. Então, você cria amizades que, geralmente, em trabalhos normais... Você tá fazendo o teu trabalho, você não pode ficar, tipo, de papinho é, é com os outros. É diferente. Então, eu acho que eu tô numa situação bem diferente... É, do que outros trabalhos que outras pessoas fazem. É, eu adoro o que eu faço... Eu dei muita sorte que eu tenho férias pagas, é, dia de doente pago, eu ganho benefícios de seguro de saúde Para mim também, é. que nos ajudou bastante é, Porque é. a gente estava pegando 400 dólares É, e agora é 200 então, É agora 200 Para nós dois, o que é muito bom Então eu acho que é um pouco diferente, porque nem todo mundo tem férias que são pagas quando eles saem Não. Nem todo mundo é, ganha os dias de doente ou dias pessoais que são pagos. É, nem todo mundo ganha benefícios dos seus trabalhos. Então eu tenho muita, muita sorte com tudo é. isso. Então assim, eu estou amando. Mas sei lá, se eu tivesse num um outro tipo de trabalho... É, e é consegue. algo que eu nunca consegui, conseguiria fazer. Parando pessoas na rua. Pedindo eu dinheiro. Eu tenho muita dificuldade quando eu estou gravando os vídeos na rua. Parando pessoas. É muito difícil. É. Você, ter que, você tem que ter uma personalidade muito é, confiante, muito... Você tem que ser uma pessoa extrovert, extrovertida. É. É. e eu não sou muito. Eu, é. eu sou, tipo, entre meu grupo de amigos, com você, com minha uh -huh. família. Mas com estranhos? Não muito, né? Não muito. É. é que pra mim também, no começo era um pouco difícil, mas eu gostava do trabalho, eu falava, gente, é bem isso, eu sou paga pra conversar sobre coisas que eu amo, que eu adoro defender que são direitos humanos, que, né, são pessoas, são... Mino... Defendendo minorias e pessoas que precisam de ajuda, refugiados, pessoas de cor, é, pessoas da comunidade LGBT. Então, são todas coisas que eu sou muito apaixonada por defender, imigrantes. É, e... Então, eu tinha... Eu tava sendo paga para falar sobre as pessoas, sobre essa minha paixão, é, para poder conversar com algum colega que estava trabalhando comigo. E... Cara, era meu primeiro trabalho, eu queria fazer o melhor que eu pudesse. Eu falei, eu não sei se eu vou ter outra chance. É, eu dei sorte de ser contratada. Outros lugares que eu mandei currículo, eu não fui nem chamada pra entrevista. Então, o Brian já tinha pedido demissão do trabalho dele de For Collins. Então, era tipo, eu tenho que manter esse trabalho. Vamos fazer funcionar. Uhum. E no fim, é, no fim deu super certo. Super gostei e fui promovida. Agora eu não trabalho mais tanto na rua, eu faço mais é, coisa... É, administrativa, de computador de estatísticas, etc que eu gosto mais ainda de fazer é, você ama essa merda <risos> eu amo essa parte do meu trabalho, eu amo o meu trabalho hoje em dia é, eu, e... eu fico muito feliz para você é. você, você está arrasando aqui nos Estados Unidos brasileira arrasando <risos> ok <risos> não, mas eu tenho muito orgulho obrigada amor é Bom, eu tenho muito orgulho de você, indo atrás do seu sonho. Tô tentando, né? Hum, tá conseguindo. Eu tô fazendo é. o que eu gosto de fazer agora. É. Nós dois, né? Nós dois gostamos do nosso trabalho hoje em dia. É. E por mais que a gente não ganhe rios de dinheiro, acho que a felicidade, por enquanto... Não, a gente tá muito bem. É, não, a hoje. gente, né, tá bem tudo, mas... Nossa, é... Nosso casamento é... Não Perfeito! Pude. Não podia estar melhor. Não, né? Sério. Não. É muito fácil! É que é muito fácil é, nós é dois. É muito fácil. É tipo, eu já te falei isso, mas é, é como eu sempre tenho um sócio, tipo, para qualquer coisa que vai acontecer, qualquer dificuldade. É, mas eu também acho isso faz parte da de como a gente começou a namorar e tudo foi muito difícil desde o começo hoje em dia vivendo vivendo um, uma vida mais normal é, é, é, é nada fácil. é e é, é yeah, nós somos melhores amigos um do outro, toda vez que a gente tem uma novidade, tipo, a gente nem espera se encontrar, a gente <risos> se liga, é amor, preciso te contar isso, não sei o que, a gente adora é. compartilhar isso, você tá sempre, é, teve uma parte do meu trabalho que tava muito difícil e tava tirando toda a minha energia, eu não tava mais gostando durante uma época e eu tava sempre de mau humor, ou quase sempre de mau humor e muito triste, é, com algumas coisas que aconteceram e ele sempre esteve lá sempre faz, tentando me fazer me sentir melhor e foi muito lindo, foi muito lindo e ele, os dias ruins dele, eu também tô lá pra ele 100% e a gente quer cuidar um do outro oh. <risos> ai gente Não, é... tá, tá, indo bem. É. tá indo bem casamento perfeito trabalho perfeito, cachorro mais perfeito ainda <risos> é então, gente, isso foi a, o primeiro episódio do podcast aqui no canal. Muito obrigado, Michelle, por Não vir nada. aqui. Ah, e você queria falar sobre mim? Não tem nada melhor, né, <risos> gente? Adoro falar sobre mim. É verdade, Verdadeira. é verdade. Eu ainda, <risos> gente, eu ainda estou pensando em um nome para esse podcast. O que a gente falou, eu estou pensando em. Visão um... Gringa. Visão Gringa. É. Ou oh, eu gosto do Gringo Podcast. Gringo Podcast? Then... Ah, seu nome falou isso. GP. GP? GP? É hum, hum. chamativo? GP? Não. não sei. É meio... não sei. Vocês deixam aqui nos comentários desse vídeo <risos> se vocês gostam desses nomes ou vocês podem sugerir... Sugerir. Su